3 Exercícios para retardar a ejaculação Você já imaginou que poderia sentir mais prazer durante suas relações? Esta é a razão que leva os homens a querer controlar e segurar a ejaculação por mais tempo. Hoje vou propor alguns exercícios para ajudar neste controle. Aprender a controlar a ejaculação tem muito a ver com aprender a controlar a vontade de fazer xixi quando somos mais jovens. Você aprende quando sua bexiga está mais ou menos cheia, ou quando não vai dar mais para segurar a vontade de ir ao banheiro. Com a ejaculação é a mesma coisa. Para você entender melhor, a ejaculação é um reflexo do corpo que não pode ser controlado quando está prestes a acontecer. O que conseguimos treinar e o controle de alguns momentos e sensações antes do momento da ejaculação. Então... Controlamos o prazer, as sensações e emoções que acontecem antes da ejaculação se tornar inevitável. É aí que vamos começar. Se você é rápido no sexo, provavelmente é rápido fora do sexo também, no dia a dia. Por isto os exercícios precisam ser bem feitos fora do sexo, para só depois você aproveitar os avanços no próprio sexo. Primeiro este é um exercício para diminuir a ansiedade. Sente-se em local confortável. Preste atenção à sua respiração. Não tente controlar nem mudar o ritmo, apenas fique atento à entrada e saída do ar, aos movimentos da barriga, do peito e das costas. Mantenha sua atenção na respiração, no ar entrando e saindo. No começo, você pode fazer o exercício por 5 e 10 minutos diariamente. Segundo. Neste segundo momento você vai aprender a ampliar sua ideia do que é prazer. Afinal, você quer controlar a ejaculação para sentir mais prazer, por mais tempo não é. Acontece que muitas vezes o homem esquece que o pênis é um canal de prazer, mas não o único. Temos cinco sentidos à nossa disposição, milhares de centímetros de pele para ser tocada e uma infinidade de formas de experimentar o contato íntimo com alguém. Portanto, vamos abrir a cabeça e desbloquear o corpo. Se você tiver um parceiro ou parceira pode fazer a dois, se não, pode ser sozinho. Prepare um momento de privacidade. Procure preparar o ambiente com um perfume agradável, ajuste a iluminação. Você pode utilizar óleos e cremes. Se estiver sozinho vamos iniciar com uma automassagem, se estiver acompanhando, inicie a massagem em sua parceira, o Toque o corpo dos pés à cabeça, todas as partes, com diferentes tipos de toques. Peça para que sua parceira, o, diga o que sente, se é agradável e se é excitante ou não a cada parte tocada. Vire para o outro lado. Depois troque de posição para você receber o toque. Procure perceber as sensações a cada toque, e comunique isso. Sinta a excitação ir crescendo ou diminuindo conforme o tipo e localização do toque. Esteja atento aos sons, cheiros, temperaturas do ambiente para fazer sozinho é mesmo processo contudo na forma de automassagem. aprenda a tocar e ser tocado no corpo inteiro sem desejar ejacular terceiro se você se sentir que já controla parte da sua ansiedade fora da cama repetindo estes exercícios citados acima indico a você a então ir tocando o pênis mas de uma forma também para aprender o controle. Quando for tocar o pênis, quando for se masturbar a partir de hoje priorize sempre ir mais devagar. Tente não correr na masturbação, sem acelerar a velocidade. Procure todas as vezes que for se masturbar praticar lentamente. Isto ensinará o seu cérebro e o seu organismo inteiro a não correr com o toque sendo no genital. Estes são três exercícios para você começar. Evite pular as etapas. Pratique o primeiro e o segundo antes de chegar no terceiro. Vá para o terceiro exercício somente se os dois primeiros já foram feitos, tantas vezes quanto você precisar para sentir-se correndo menos, e aproveite os avanços. Caso as dificuldades continuem, ou tenha dúvidas, Saiba que existe ajuda especializada para a ejaculação rápida. No primeiro link que está na descrição desse vídeo, tem mais informações sobre um tratamento 100% natural e caseiro. Clique no link da descrição e saiba mais. E se você gostou desse vídeo por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber nossas dicas em primeira mão. Tchauzinho e até o próximo vídeo.